Alô? Fala! Todo mundo já sabe que é você, rapaz. Todo mundo sabe que é você, cocada. Tem novas? É? Diga aí quais são as novas. É nada. E Maranhão tá sabendo disso? Quer dizer que tem gente da aliança de Zé Maranhão que no interior não trabalha para o Zé, não trabalha só por ele, é? É, até deputado federal está fazendo isso. Não, o Vain já fez uma, uma aliança, uma coligação, acanhada E o caba não trabalhar para ele? Houve até distribuição de cestas no interior do estado foi, e não tocar não no nome do velhinho. Hum, mas então o negócio tá complicado. O velhinho tem um recall bom, viu? Ele sai na rua, aplaudindo. Agora, se assim, a galera, cada um, começar a trabalhar por si... Agora não é só com ele não, viu? Tem umas cabas da tropa de João Azevedo que, pelo menos, nas áreas que eu conheço, fazem a mesma coisa. Trabalham só por si. Iais. Olha, se você quiser votar nele, você... votando em mim é o que interessa. É? Os caras estão achando que o velho Zé Maranhão vai chamar na xincha, é? Se não trabalhar, pra mim não tem fundo de partidário, é? Hum... <risos> É o fundo, olha, com o Zé Maranhão, viu? Só se for o fundo partidário, viu? Porque dá continho do velho não sai, não. Essa não sai de jeito nenhum. Pois é, o velhinho tem que, tem que acordar. Aqui a galera tá no interior trabalhando só o deputado federal. Trabalha só pra ele, deputado estadual. Se quiser votar, vota em mim. Agora, se quiser votar no velho, vote. Aí é ruim, viu? É ruim. Valeu, cocadinha. Um abraço, viu? Fico sempre feliz de falar com você. Ei, tu, tu te lembra daquele diretor lá? Não vou dizer nada não. Tchau, cocada. Tchau. Fofoqueiro, mas só liga pra fazer fofoca. Não tem jeito não. Ô, oh, cocada, fofoqueiro.